Semana passada eu fiquei muito chocado com esse ofício circular do governador. Vocês imaginam bem, deputados e deputadas que estão aqui acompanhando a sessão, e todo mundo está assistindo o governador fazer uma mini-reforma da Previdência por ofício circular. O que o governador fez foi, inclusive contra os próprios artigos da Emenda Constitucional 103 de 2019, que mudou a Previdência brasileira, foi fazer um ofício circular determinando novas alíquotas de cobrança previdenciária para os servidores públicos do Distrito Federal. A maior parte dos servidores vai perder renda a partir desse mês e não é pouca renda. Mas a gente sabe que são poucos os salários no Distrito Federal de forma percentual que vão recolher menos, a maioria vai começar a recolher mais, 14, 16, 17, até mais de 20% vai ser cobrado no salário dos servidores públicos do Distrito Federal. E a emenda constitucional 103 deixou muito claro que a incorporação de qualquer item da reforma da Previdência precisa ser aprovado por legislação específica nos estados, nas unidades da federação e isso não foi aprovado no âmbito do DF. Não vê um projeto de lei para a Câmara Legislativa. Esse ofício circular desmoraliza o poder legislativo do Distrito Federal. É um instrumento absolutamente ilegal para fazer essa modificação, que é um ataque aos direitos dos trabalhadores e dos servidores públicos. A gente sabe que existe uma campanha dos liberais extremistas, radicais, contra o serviço público brasileiro. O serviço público está sob ataque. Essa mini reforma da previdência por ofício, que o governador do Distrito Federal faz, ela ridiculariza o poder legislativo. Nós precisamos resolver isso. O governador precisa revogar esse ofício circular que vai ser considerado ilegal, do meu ponto de vista, nas instâncias jurídicas, Tribunal de Contas, Ministério Público, de revogar e precisa discutir a situação previdenciária do Distrito Federal, a partir da nossa realidade, do Iprev, das nossas condições previdenciárias, da nossa capacidade de contribuição dos servidores do DF. Então, queria registrar o meu repúdio a esse ofício circular e dizer que a nossa bancada, eu, deputado Arleste, deputado Chico, Estamos fazendo todos os esforços para que esse ofício seja revogado e a legalidade seja instituída, que o poder legislativo possa ser respeitado para a discussão previdenciária no âmbito do DF.